convencer o paciente a iniciar o tratamento. Então, o problema dela não é trazer o paciente para o consultório. Esse não é, na opinião dela, o principal problema que ela tem. É de fechar o tratamento. Convencer o paciente a iniciar o tratamento é fechar o tratamento. Tá? E quando a gente faz uma consulta, para explicar o planejamento, para fazer um diagnóstico e, tá, e até fazer um, um fechamento, ou seja, passar lá no final o custo financeiro daquele tratamento para o paciente, é, é preciso entender que a gente não pode simplesmente é, é levar em conta a intuição da gente. Né? Ah, como é que faz uma consulta? Ah, eu, eu falo do que o paciente precisa e só. E quanto vai custar isso para ele? E passo o valor no, no final. E tem colegas até que passam o valor antes de, de dar toda a explicação. Aí fica mais difícil ainda de fechar o tratamento. Tá? Por quê? Porque existe uma sequência já testada, comprovada, que funciona para levar o paciente, para levar aquela pessoa a entender que ela precisa daquilo e aí no final você falar do valor e ela achar ok ela nem pedir desconto tá em alguns casos ela achar até barato dependendo de como você constrói toda a sua comunicação durante essa consulta certo então eu ensino é, para os meus alunos, é, eu ensino também, disponibilizo isso no, no YouTube, os oito princípios para fechar mais tratamentos. E baseado nisso, você pode criar o seu roteiro, né? eu tenho o meu, que compartilho aqui com a minha equipe, que compartilho com os, com os meus alunos, mas você pode criar o seu roteiro de consulta, que, que, que converte que convence o paciente né Eu chamo o meu roteiro de roteiro de consulta que vende tá porque existem oito elementos lá dentro que são fundamentais, são importantíssimos para você é, dar um sentido para aquela pessoa de que ela precisa do tratamento que precisa agora né? então gerar um sentimento de urgência, naquele potencial paciente, né? de desejo, dependendo do tipo de tratamento, se é um tratamento estético, tá? Então, se a gente não usa esses elementos, a gente perde, a gente perde dinheiro, né? Porque fechar tratamento é trazer faturamento para o seu consultório, é isso, né? E a gente precisa do faturamento para pagar conta, a gente precisa do faturamento para ter uma, uma vida é, que a gente quer ter, né, para a gente dar uma condição boa para a família, poder, poder dar boa educação, saúde, lazer para todos da família, né, pagar uma viagem para um filho, enfim, viajar de férias, quem não quer? Né? quem não quer, e a gente precisa do dinheiro para isso, essa é a moeda de troca, tá? Então, é, fechar mais tratamentos é fundamental, é uma habilidade importantíssima, né? Eu vejo colegas muito focados em é, aprender a fazer divulgação, não, Kelly, eu, eu quero divulgar, divulgação, acho que a divulgação é que é o, o, o lance. A divulgação é que precisa ser forte. Ok, mas e dentro do seu consultório? Se você tiver um roteiro de consulta e conseguir fechar mais tratamentos, você não precisa investir tanto em atração de pacientes. né? Porque aqueles que entram você converte em tratamento. Você, eles iniciam o um tratamento com você, que essa é a maior a maior dificuldade da doutora Luana é iniciar o tratamento, tá? E claro que para atrair pacientes para o seu consultório, para captar pacientes, você investiu alguma coisa ali. Então, custa para você ter o consultório lá dentro, mesmo que seja uma parceria que você fez. Né? Você investiu tempo, foi lá, falou com o um colega, está sempre em contato. Existe um investimento. Pode fazer um cartãozinho de visita à frente seu, verso do colega. Eu ensino também os, os meus alunos a fazerem isso. E é legal porque fica com o seu contato e o dele para os dois consultórios. Enfim, tem várias estratégias que podem ser usadas. tá? É, e aí, então, você consegue fechar mais tratamentos, você vai ter... É, menos horários vagos na sua agenda. Você vai precisar cada vez menos de pacientes novos. Né? A ideia precisa sempre ser essa, né? o objetivo. Não, não precisar trazer tantos pacientes novos para o consultório. E sim, fechar mais tratamentos e fidelizar aqueles que já tratam com você. E esse é o melhor, é aqueles que retornam. Então, quando você começa a ter retornos de, do paciente só para uma avaliação ou para uma consulta de prevenção é, nova e depois de seis meses, depois, dependendo do caso, a cada três meses, né, dependendo da especialidade, isso é interessante, é, você não precisa trazer tantos pacientes novos para o consultório e investir tanto nisso.